Bom dia senhores! Agora sim, agora sim. No, no, outro, no outro vídeo eu tinha esquecido de sincronizar meu amigo. Foi difícil, foi difícil. <risos> Vamos continuar daqui. O ele está fazendo a vida? Vamos continuar. Ai. Ah não, eu morri pra isso, brother. Ah não. Tem que parar de jogar esse negócio aqui. Desistir. Morri uma parte dessa. Meu, tô uma parte ali. Não sei o que tinha. Ah. Ah, ali, ó. ah, não, não matei. Seguro, ah, não. Ah, mortes inúteis. Não sabia, Ah beleza tá aqui. É por onde eu volto. Ah. Oh. Ah. Mais um morango. Ah, não sei. Ai, é o coração. Primeiro é coração. Agora eu vou ter que lembrar. Eu não sei a sequência. Hum. Deixa eu ver ah, ali, tá ali no computador, burro Branco, branco Branco primeiro quer dizer Pra cima Poxa, calma aí Meu, depois do telemarketing maravilhoso Vamos continuar Aqui, O telemarketing maravilhoso Tá, eu achei o seu padrão, ó controle tem que voltar voltou Pra cima para o lado fazer é pra baixo a vermelha é, é para que lado É o roxo é e o amarelo é. Aí foi. Uff, uh! <risos> Meu mesmo, sem saber, tá muito confuso agora. Pra, pra saber qual, como pegar esse negócio. Beleza, maravilha. Pegamos. Fica primeiro. Um coração já foi. Faltam não sei quantos e não faço ideia de quantos faltam, mas peguei. Valeu a minha morte inútil ali. Opa! Minha música de Celeste é muito boa, velho. Ai. Nossa! Ai. Não. Entreguei. Vai, sobe. Boa. Beleza. Tá, onde é que eu tô? <risos> Sei não. Você é louco. Que isso? Tá. Aqui. Beleza Vamos subir por aqui Ai, não Ah, não Ah, não, como que Ah, não, tô trolando ah, não. não, mentira, velho Ah, não, cara Nossa, velho De raiva, morri várias vezes nessa parte. Uma mentira, esse jogo aí hein? tem nada secreto aqui. Eu não sei, sabe? Nossa, eu quase caí, velho. Ai não, era pra cima. Ah. ai ah, não beleza isso daqui foi ah isso daqui é chato ah não você escorregou medelay medelay não Josefina! tá Tá, entendi, entendi, entendi, entendi Ó, faz isso, pula Ó, foi Pra cima ou pra, pro lado primeiro? Pra direita ou pra esquerda? Vamos pra esquerda, né? Ai não, que isso, quase me matei Beleza, foi aqui. Tem um moranguinho, é louco. Tá onde eu vou pra ali? Como eu vou pra ali? Posso pra cá? Nenenen. Foi. Tem algo pra cima? Não. tá pão pão. Ai, não! O que foi isso? Tá. Eu quero subir lá naquele lugar. Vamos, vamos pegar a impulsão aqui. Nossa Passa pro outro lado Passar pro outro lado Ah, por aqui Por ali, por ali É por ali Ali por cima Calma aí, é? agora Tá errada Ah, de novo? Nossa Tá, é daqui ó. Pra você que nunca jogou o jogo, esses morangos eles voam. Quando você dá dash na fase. Então você não pode dar dash na fase. Foi. Tá por ali ó. Ai não! Lago eu que não quero morrer muitas vezes vai ficar morrendo à toa. Eu perdi alguma coisa. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Será que eu perdi alguma coisa? Ai não, demorei muito pra lá Ah não. Aqui ah. tá, eu acho que eu perdi alguma coisa, mas eu não sei como chegar ali, eu não sabia como chegava. Ah não, tu não deixa. Lá, dá pra cima. As coisas vão cair tudo. Tem uma parte pra lá. Sabia. Olha aí, ó. Eu perdi aquela parte, mas não perdi essa. O que eu tô fazendo? Não! Como <risos> é isso? aqui. Ó. Ah, não. Hum. Vamos botar aqui. Vou pegar esse daqui também. Toma aí. Meu, acho que aqui é o suficiente pra gente finalizar o vídeo. Top! Episódio 2 teve bastante coisa. A gente conseguiu o coração. Vários moranguinhos agora. A gente continua no próximo. Valeu pra quem assistiu. Falou. Nice!